Nesse vídeo eu vou contar a história da gigante Evidente Groa, que com seu talento em visões ela aperfeiçoou tanto seus conhecimentos a ponto de ter um vislumbre de cenas terríveis do Ragnarok, o Crepúsculo dos Deuses, onde ela viu também o um fantasma branco de uma terra distante que estava entrelaçado ao caos do fim do mundo. A história está no livro que contém todo o mito nórdico. Disse que essas páginas perdidas contam a história de um deus misterioso de uma terra distante e seu filho, enquanto eles embarcam em uma jornada perigosa através dos reinos nórdicos. Para vocês que não me conhecem, eu sou Vegas e sejam muito bem-vindos. Só não esqueça de deixar o like que é muito importante, comentar algo sobre o vídeo e compartilhar para ajudar no crescimento do canal. Dito isso, vamos lá. Veja aqui, tem outro. Hum, essa é uma feiticeira. Ela se chama Groa. Groa, guardiã do conhecimento. Parece que tinha visões. Sim, não existiu uma adivinha melhor. Odin matou ela por causa do livro? Me lembre de contar essa história. Apresenta a vocês agora a segunda página perdida, Odin e o guardião do conhecimento. Talvez este aqui, pensou ela enquanto soprava o pó da capa. Finalmente, talvez este me deixe ver de longe o suficiente, longe o suficiente para ter um deslumbre de meu amor perdido, meu marido. Groa, avidente, inspecionou o livro que acabaram de descobrir, este era o que ela vinha caçando há muito tempo. Abrindo o livro, ela se permitiu um leve sorriso sabendo que as runas dentro tinham o poder de aumentar seus já substanciais talentos proféticos, e talvez permitir que ela depois de todo esse tempo visse a localização do seu marido Arvandio. A busca de Groa pelo marido perdido já vinha acontecendo há algum tempo. Já uma vidente talentosa, ela esperava aumentar o alcance de sua visão caçando e coletando tomos de sabedoria arcana. Ela havia atravessado os reinos em busca de tais tomos, cada um deles repleto de conhecimentos antigos. E com cada passagem rúnica falada em voz alta, seus poderes de visão aumentam, mas ela nunca vislumbrou o que realmente procurava, a localização de Arvandil. A última vez que Groa sentiu o abraço do marido foi momentos antes dele viajar em uma jornada ao lado de Thor, o poderoso filho de Odin. Arvandil nunca havia retornado dessa busca. Tudo o que Groa sabia era que depois de sofrer um ataque de congelamento, Thor tentou carregar Arvandil de Vanaheim para casa através de um riacho amargo e gelado em uma cesta em suas costas. Mas em algum lugar da Tundra, Thor perdeu Arvandil. Thor voltou para casa com apenas uma cesta vazia. Ele não sabia que destino se abateu sobre o verdadeiro amor de Groa. Embora seu procurado prêmio continue a iludi-la, Groa vislumbrou muitas coisas dentro de cada tomo. Logo, a busca pelo marido tornou-se uma busca pelo próprio conhecimento. E, ao longo dos anos, Groa havia reunido suas descobertas em uma biblioteca infinita de sabedoria arcana. À medida que seus poderes cresciam, também crescia sua reputação de profecia, mesmo um tão poderoso como o pai de Thor, Odin, o pai de todos, passou a confiar na previsão de Groa. Groa não sabia por quê, mas de volta à segurança de sua biblioteca, ela sentiu que este último livro era de alguma forma especial. Suas profecias cresceram para permitir que ela visse por mais tempo e mais longe do que qualquer pessoa antes ou depois. E ela sentiu que este último livro certamente faria inclinar a balança de seus talentos para permitir que ela visse o que ela tão desesperadamente desejava. E agora que ela o segurava em suas mãos, ela poderia abri-lo, recitar os encantamentos únicos dentro dele e reivindicar o poder do livro para si mesma. Groa ergueu a capa do livro e falou as frases rúnicas em voz alta, sua voz ecoando com esperança persistente e magia divina. Enquanto ela falava as runas em voz alta, ela fechou os olhos com força, sua mente inundada com imagens, mas o paradeiro do pobre Ervandil não veio com a enchente. Em vez disso, Groa fez uma careta enquanto sua mente corria com visões horríveis e desastrosas. Ela viu os mundos mergulharem em um inverno rigoroso de três anos. Ela viu o céu se dividir e o reino começou a tremer e tremer. Ela viu um terror horrível fundir-se com a espada flamejante em um enorme lobo bestial, assolando o campo enquanto ele crescia para consumir o próprio sol. Ela viu o mais mortal dos monstros e o pior dos deuses na garganta um do outro. E nos eventos que levaram a tudo, ela também viu um fantasma branco, pálido, de uma terra distante e seu filho, de alguma forma, entrelaçados na terrível profecia. De volta a Asgard, reino dos deuses Aizir, o olho restante de Odin estremeceu. Ele sentiu as ondas da profecia de Groa chegarem aos reinos, Ragnarok. Odin sussurrou para si mesmo com um tremor. E então, erguendo-se de seu trono, o pai de todos sibilou. Groa. Ainda se recuperando do ataque de sua visão terrível, Groa se apoiou nas paredes da biblioteca. Ela tinha visto muito, muito, e ainda assim o destino de seu amado Arvandio permaneceu um mistério. Como isso pode ser? Ela lamentou em voz alta. O paradeiro de Arvandio era tão oculto, tão secreto que mesmo ela que vislumbrou o fim de todas as coisas ainda era incapaz de adivinhar sua localização? Ou ele permaneceu escondido porque alguém o estava escondendo? Sim, pensou Groa. Mas que criatura seria tão implacável a ponto de obscurecer o próprio marido de sua vista? Groa não teve tempo para chafurdar em sua revelação por muito tempo. Momentos depois ela ouviu uma chamada do lado de fora da porta da frente de sua biblioteca. Ela se esforçou para se proteger da porta pesada e ouviu ali, Odin, o pai de todos. Isso não era anormal. Odin havia visitado a biblioteca de Groa muitas vezes em busca de seu conhecimento profético. Ele provavelmente estava aqui em uma tentativa de evitar algum infortúnio menor. — Pai de todos, sua presença me honra — Groa começou — Mas agora não era o melhor momento. Eu... A desculpa de Groa foi interrompida quando a mão de Odin apertou com força a sua garganta. Os céus escureceram com nuvens cinzentas crescentes. Ele a puxou para perto e exigiu — Vidente, conte o que você viu. — Odin, eu — Groa gaguejou — Conte-me — disse o pai de todos. Ou vou esmagar sua cabeça assim como meu filho Thor fez com seu amado Arvandil. Ela lutou contra o aperto poderoso de Odin. Desafiando-se a não contar a ele sobre suas visões de Ragnarok. Ou dos deuses estranhos de outra terra. Mas isso não importava. Com um sorriso, Odin apertou seu aperto e tomou conhecimento de Groa. Suas runas, sua vasta biblioteca e sua própria vida para ele. Galera. Esse foi mais um dos episódios da história de God of War em Terras Nórticas. Peço novamente que valorize o trabalho que está sendo feito no canal deixando o like que é muito importante. Também comentem algo para ajudar no engajamento do vídeo e compartilhem para ajudar no crescimento do canal. E por último, ativem o sininho das notificações para sempre que eu postar um vídeo novo o YouTube possa te enviar a notificação. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.